Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Yeah. Yes, Yeah, yeah, yeah, yeah. Tá ligado que o bagulho é muito louco, mano. Você joga é um Pokémon Go. Nem preciso rimar nessa batida, meu parceiro. Te ganho só com flow. Uó, cê não me pega, não, mano. Tá ligado que você não encaixa. Eu vou rimando nessa batida, você pensa que a caixa baixa. Só que eu vou rimando tipo assim, meu mano. Eu tô rimando é o dia inteiro. Só que, meu mano, te dou uma bala. Deixa me chamem, falem o verdadeiro. Só que, mano, você pega nessa fita. Você não acredita. Eu sou o Goku principal. Cê me inveja, mano, me chamo de Vegeta só que, mano, yeah. Na batalha cê assuma ou sai Só que agora meu parceiro Hoje eu mato esse bonsai Só que mano, tá ligado mano Nessa fita assinatura. Que isso, o cara é de 32 anos na costa com 15 metro e meio de altura <risos> Aê, tem resposta do outro lado Mica na voz, vai que vai, Didri <risos> <risos> Não adianta nada. Esse jeito, ó. tá ali tá que não dá nada, Ó, ó, oh, oh. você falou de Metisa. Tá ligado, mano? Que ganha hoje é minha meta. Eu sou Goku, nem de eu te mato e hoje você vegeta. Então você sabe que agora eu falo na moral. Sou Akira Toriyama, eu que decido o seu final. Meu. Pode ser que você quiser, meu mano Eu que te criei é desse jeito Cê sabe, né mano, que cê esquece Você não existiria, né mano, se eu não quisesse Então, já acabei com você Sem lero, lero Não existiria se eu não quisesse Se fudeu, porque agora eu não quero Chego mostrando rap aqui que prospera Só que você não ajuda nem com a ajuda da galera você não ganha, pode vir até com a Dama. Só que cê sabe mano, nessa fita cê reclama Você cê sabe né mano Desenvolvendo, um ganho, um só com o flow é isso que tá acontecendo. Cê falou blá blá blá blá. Só que aqui ninguém entendeu. Ele falou que ia ganhar, tocou vitória. Da hora se fudeu. Mano, essa é a diferença. A rima que é eterna. E esse é o preço, dá um passo maior que a perna. Porque cê sabe, mano, aqui é o meu recomeço. Quis vir aqui rapidão. E esse foi o seu tropeço. Tem resposta do outro lado para dois k violentamente. Fazer 30, fazer segundos, fazer 30 segundos de Jolta, nós. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, Você não queria, só que agora você tá se fudendo Hoje eu te bato, me chame de chave, te bato, é sem querer querendo Tá ligado que o bagulho é assim, mano, você não se encaixa Você quer rimar comigo, só que seu ego é baixa Tá ligado, eu dou um passo maior que a perna, mano, eu faço free E agora eu tô vendo, mano, que o seu ego tá maior que MC Tá ligado, você quer rimar, só assim você encaixa, só que mano eu vou rimando. Você nem passa dessa faixa, porque a faixa, mano, é corrida, tá ligado? Toque joysneth Hoje é fácil, hoje é corrida, muda linha no tempo, me chamem de flash. Ó, oh, eu sou de flash, mano, tá ligado, vai tomar no cu, me chamo de flash reverso, é cadeirante corro mais que tu.